E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo um pouco diferente, mas creio que vocês vão gostar bastante, que é o meu tio dando nome aos Ais e Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! galera, é normal até pra nós fãs de Ben 10 né, quando a gente era é criança, a gente não saber o nome dos aliens e acabar inventando Enormossauro, gosma, gaiato Acha que eu ia dar o nome de gaiato a um dos meus aliens? É a jato Eu mesmo inventava o nome do aliens, como por exemplo Eu já chamei o Crash Hopper de Griloide Eu chamava o Cipó Selvagem de planta E isso é algo normal, né, porque eu acredito que muitos chamaram ele de planta por não saber que o seu nome era Cipó Selvagem ah! Então, nós que assistíamos a nossa infância toda, errávamos o nome. Então, imagina quem nunca assistiu. Que é muito difícil, né? Você chamar seu pai, sua mãe, vamos assistir Ben 10 ali. Por causa que, como eles já são maduros e tudo mais, às vezes não tem tempo, às vezes não gostam muito, né? De assistir desenhos como antigamente, né? Mas bem, galera. Eu... Pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo aqui e chamei o meu tio para ver como é que ele daria o nome para os alienígenas de Ben 10. Para quem não conhece, meu tio é o Victor Vidal do canal Humorizando. Mas antes de passar a palavra para ele, eu quero pedir que vocês ativem aí o tradutor universal do Omnitrix de vocês. No caso, ativar as legendas do YouTube, porque sim, esse vídeo vai estar sendo legendado na parte que ele for falar, por causa que ele tem uma linguagem alienígena um pouco... Difícil de entender, entendeu? Não, não tanto quanto os vupi mansos, né? Mas eu aconselho que vocês façam isso, então vamos nessa. Olha, gente, eu sei que você é o da Bamilar Mas não dá pra gravar esse vídeo, sou eu. Ele vai participar do canal Bamilia Lente, sou eu, porque eu sou fã do Metro um. Eu sou o primeiro, eu o primeiro. O primeiro instalado do canal Bamilar Lente. Então não veja mais essa história. Só porque você é trio, você, você não vai gravar, não. Você vai gravar só eu. Ei pessoal, olha pra tá, quem não me conhece, meu nome é Fortinato do canal Humorizando É um canal que a gente criou junto com o Daniel Leite Só que tá parado por enquanto, não sabe? Só Deus sabe como é que vai voltar Mas esse aí a parte, né? Então pessoal, o Daniel Leite convidou o YouTube dele, né? para participar, né? É, do, do canal dele, nosso canal o nome dos aliens. como o Daniel já falou no começo do vídeo, só que eu sou, uma injustiça muito grande, porque eu, sou, eu fui o primeiro inscrito do canal Daniel Leite. Na verdade o primeiro inscrito do Daniel foi o primo dele, João Arthur, mas como o próprio bem desta tem várias mudanças de enredo, vamos considerar que na realidade atual o primeiro inscrito do Daniel foi o Sortinaldo. Da eu sou muito mais fã do que, do que eu vi. Então quem tem o direito de revisar essa participação sou eu. Se vocês concordam comigo, deixa aí nos comentários, viu? Por favor. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali, a primeira coisa que veio na minha cabeça, quando eu juntasse esse bicho, meia-noite na rua, vamos imaginar, o Sortinau estava andando na rua, rua meia-noite, ele vinha de algum lugar, aí de repente o Sortinau dobra a esquina, lá veio a pintura, esse bicho feio, levando o fogo, olhando para o Sortinau, olha minha gente. Só que nós vamos correr 10 parteirão em um minuto. Agora vamos lá, vamos dar a um mão para esse bicho. Oh, ele parece um tigre mesmo, né? uma pantera, né? E ele pega fogo, né? Então não um tem outro nome melhor para ele do que Pantera flamejante. Pantera flamejante. <risos> eu não sei onde é que ele tirou que o Chama Parece uma pantera Mas só uma pantera curiosidade, galera, né? No Super Aventura dos Heroes Alienígenas Meio que o Chama foi chamado de flamejante mesmo Só não foi de pantera, né? Mas a versão lá do desenho, né? O Super Aventura dos Heróis Alienígenas feitos pelo Yandian O personagem que seria a parória do Chama Ele é chamado de flamejante Por algum motivo ele faz rimas quando ele fala o mago do chiclete grudou no meu pé É hora de me soltar para eu não tirar mané Sai, o nome dele é Chama E ele não faz vai... Agora eu vou dizer: esse segundo álbum, quando eu vi ele, eu confesso que eu sou o Teriante, eu até vou parar de chorar quando eu vi o coitado. Porque, minha gente, esse. Esse bicho ali é o Ancino Batalhmanha Vocês não lembram do Ancino Batalhmanha do desenho? Pois, pois é ele Só que, só que não Eita, só que não vai chorar Calma, só que não, calma, calma É porque eu, eu falei com pena Porque parece que fizeram arrancar os olhos do Ancino Batalhmanha Eles só botaram esse dispositivo aqui do lado do braço dele, esse bicho preto aqui, e de que era um Alien. Mas não, a gente precisa arrancar os olhos do bicho. Não tem olhos? Pra que serve um se não enxerga? Tem que dar um nome, né? Pois é, pois o nome dele vai ser o Alien da Tasmania. Eu tô mandando, é, não, ele sai mesmo, o bicho. Eu tô com medo de Não, Cada um mais é que o outro As imagens são bicho feio Olha, Quando eu olhei pra ele, eu vi logo vocês sabem que é a cruella daquele filme da fábrica de chocolate? Que doido, não tem mesmo aquele estilo europeu? Não, eu tô misturando, é dos né? doze dálmatas. É doce não é sem, né? Aí é sem. Eu não sou muito bom de matemática, não. Mas olha, se não é a cruella escritinha. Olha uma roupa, de um lado é preto, do outro é branco. É a cruella usando dos dálmatas. Aí a outra parte do corpo é o inclusive ruim. Então.. Não tem outro nome pra esse tá? não, tá na cara. isso ali é o Pro-Ela Rose. Não tem outro nome, não. É esse mesmo. E nem tem um tipo de cara, não, filho. E é esse nome mesmo. Hum. Eu vou dizer uma coisa, a pessoa que criou esse alien ali foi longe, assim, do um extremo ao outro. Olha, deixa se sorte final algo não tá certo. As pernas finas do seu ladruga, os braços e a barriga lá para dentro, é o seu ladruga. Aí ao mesmo tempo ele parece com aquele desmossauro daquele filme do braços de parte eles que sabe a pessoa morre de medo quando ela aparece e só corre na tarde do menino É uma mistura do seu é madruga com o, aquele dimossauro, o jurásico parte. Ah, ele não tem outro nome não É o madruga-sauro Esse nome é não, eu não pensava. E não é que dessa vez ele adivinhou o baseamento do Chile 8 né, realmente ele parece um Velociraptor mesmo né, do Jurassic Park Então eu acho que faz sentido né, e se ele fosse o seu Madruga ia ser legal que aí ele usasse a super velocidade dele pra desviar dos tapa da na Florinda né porque ele não quer, ele mora lá na lagoa e não anda o pé porque ele não quer, mas isso é... Olha, gente, ele tá na casa do saio é um sapo, né, só que é um sapo, não fazia de identidade, Você não fazia um sapo com roupa de mergulho, meu sapo já mora lá na lagoa, né, então o sapo não precisa de roupa de mergulho pra poder nadar, só que esse sapo aí, ele tava com um cabelo de identidade Aí ele esqueceu que era um sapo E botou uma roupa de mergulho pra poder nadar na rua, tadinho. Eu esqueceu com pena do bichinho quando eu vi esse alien Aí o dele é... Eita, eu esqueci ah, eu lembrei, o nome dele é saco é que ele é um sapo mergulhão, é ele também é saco só que o posso estar no cabelo de identidade, e baixo, porque então, ele se a um sapo Não precisa de de mergulho pra nadar Tá se falar demais Bem, o massa cinzenta Nem como a gente não saber que ele é um sapo Porque realmente ele é baseado em sapo Tanto que os galvanianos, né, eles Começam igual os anfíbios mesmo, né Quando são bebês são girinos, aí né, E vão crescendo até se tornarem bípedes, né E parecerem mais com um sapo mesmo Agora essa parte aí eu nunca pensei nisso, né Do traje do massa cinzenta parece com um traje de mergulho <risos> Muito criativo, dá parte dele. Olha, gente, esse área aí, tadinho era uma joaninha, só que essa joaninha vivia num ambiente muito auspício Tem muitos insetos ali, que representavam uma milaça pra ela. A pobre da joaninha pensou o que? Eu tenho que ir pra academia, treinar, trabalhar a massa muscular para poder enfrentar esses insetos que são maiores do que eu então o que ela fez? ela malhou, né? ela ficou bombadona só para ela ganhar massa muscular mais rápido aí ela fez uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem pelo amor de deus a Joa tomou anabolizante para poder ganhar massa muscular muito rápido aí, pronto se a Joa Minha Bombada! Então o nome dela é Joana Borizante, o nome desse área: Joana Borizante. Alô, Sotinal! <tose> Eu vi esse e deu foi errado. Sabe por quê? Eu lembrei do mosquito da dengue. eu sempre tive errado do mosquito da dengue, Porque eu pensava assim: o bicho nem se eu disse. pouco? Só dele Aí, isso evoluiu Passou com rúmia Depois produzido com o vírus Aí assou pouco E se transformou num alien Foi, só pode ter sido isso E, e eu que não vou ver pra acontecer isso Na realidade não O mosquito da adeus virar um alien Porque só falta isso O próximo passo do mosquito da adeus É virar um alien Só pode ser Bom, mas vamos, vamos lá vamos, vamos ver como é que vai ser o nome desse alien Bom, o nome desse alien vai ser Aedes Southeast Eles hablando Não precisa ver não Em minha opinião felina Esse nome ficou melhor que o nome Original e da dimensão 23 O nome é insects O mosquitão tá no pedaço Mandou bem sortinaldo 100 metros de altura, 30 quilos de formosura, na passarela com vocês, esse só pode ser se alien é ainda sem assim, ter uma é Agora, só que faltar ela é a 0 e virar uma alien. Porque olha é só o estilo, o estilo especial, causando uma passarela. quiser já esse alien? nas passarelas de Paris, ele está olha, olha o estilo dele, isso é estiloso esse ar. É né? tem um outro momento para ele, onde ele é Gisal Olha, <risos> só que na foto, me responda aí nos comentários se não é verdade. Só foi longe desse nome, viu? E atividade lá em cima Vamos pro próximo Calma aí, antes de ir pro próximo eu tenho que dizer, né? Ó, botou moral no aquático, ganhou meu respeito, viu? Porque esse nome aí desanimita, meu Deus do céu Até agora foi o nome mais criativo na minha opinião Comenta aí, galera Mas agora vamos pro próximo Olha, pra esse outro alien aí, não tem nada o que dizer dele não, tá assim, tá na cara Nem dá pra dizer se é feio nem se é bonito, ele é uma coisa Ele é um pinguim que sofreu mutação genética e virou isso aí, um alien é de ruínas. Ali assim, o final foi pesquisar, né? pesquisou bastante e nós descobrimos que os peruínas eles são da família das aves que se chama estendecidas não sei bem se é assim como se chama né mas os pinguins são da família estenocida o monte é formado de láspunguins é estenocida é um monte de alien estenocida então é uma vez curioso viu nunca imaginei o ultra ter sendo confundido com um pinguim mas tudo bem e ele de uma certa forma acertou o conceito do alien assim da criação dele né não que ele é porque ele é uma bolha feita de nanites mas enfim a criação dele ele foi causado por um erro mesmo Ele era uma coisa e virou outra né? Ele era uma máquina, a hélice né? que o Asimuth construiu Só que aí, por um erro, ele acabou se tornando um ser vivo né? E o Sotnato falou aí que ele era um pinguim Teve uma mutação genética e virou e é o Ultra-T Coincidentemente, foram origens semelhantes Trabalho com o Rasparzinho, tanto que eu gostava do Rasparzinho. O Rasparzinho tirou uma AMRZ. não pessoal tem dado uma alavanca toda quando uma coisa dessa. Assim, eu, eu, eu raspar o raspalzinho, Arrancaram a cabeça do coitado, aí pintaram o raspalzinho de cinza e viram: Isso aí, esse, ali, é feio. Esse ali é feio. O o, a gente não sabe se esse é feio, não. O é uma coisa. Mas esse ali é feio, minha assim, gente. É feio. Destilgurado. Esse ali é o Raspazinho Destilgurado, só que não é o besta do que Eu não preciso ver esse alien ali, eu não consigo mais assistir o filme do Raspazinho, não. Né? Tá o Rasparzinho. Vamos lá. Com toda a é dor do meu coração, eu vou oficializar o nome desse alien. O nome dele é Rasparzalem, o Tragédia. Mas é assim mesmo, As parte das mudanças dos séculos apresentadas em ele. Mas eu, eu vivi para ver essa tragédia. Ah tá um um sim, alien bonito é um negócio difícil de se achar Mas eu só digo uma coisa Se o Surtinaldo achou feio o Fantasmático com capa Imagina se ele visse ele na forma verdadeira Que os quer querem demonstrar aí dos Ectonuritas, né? A forma sem capa Aí eu acho que o Sortinaldo pegava um trauma aí e não conseguia nem dormir É sério, ele teve medo do chama, ele teve medo do diamante Imagina o um Fantasmático que é um alien que é pra botar medo Ah, não vai me dizer que tem medo do velho fantasmático. Por favor! E minha gente terminou, né? Foi tão bom, foi tão bom. Gostei bastante de ter participado. pois Eu queria agradecer bastante ao Daniel, ele me convidou a participar. Ele me convidou o vídeo, né? Mas eu sou interrompido, eu me meti no meio do vídeo e eu mesmo gravava no Substack. Não ia perder, não, é só oportunidade Soltemar, trocar um tempo E também, gente Espero que o Daniel que me convide mais e mais e mais, mais Para participar de vários vídeos. Aqui no Ramal, sorte assortemar Beijo, o seu oferecido Eita, tem tá, que é terminar, né? Tchau, minha gente, tchau, tchau, tchau Tá bom sorte assortemar Tchau Você tá bom não. Então é isso, né? Acabou que o Sortenaldo ele, <risos> ele tomou conta aí do vídeo, né? Querendo ou não, ele também é meu tio, né? Porque ele é irmão gênio do Vitor, né? Então, eu agradeço aí pela participação. Aí foi meio que um revival, né? Do Sortinaldo né? Por causa que o canal Amorizando tá parado e tudo, né? E trouxemos ele de volta aí em 2023 no meu canal. Mas vocês gostaram? Eu posso fazer uma parte 2 aí com mais aliens, entendeu? Tendo cada vez mais vídeos, chamando ele e nomeando os aliens de Ben 10. Comenta aí qual é o nome que vocês acharam mais engraçado. Se vocês gostaram, né? Do Sortinaldo aparecendo aqui no canal. Querem que ele se torne um personagem do canal, aparecendo de vez em quando. Então é isso, galera. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro. Ativa o sininho, falou e tchau!